E galera, beleza? Hoje a, gente... a, a, a gente vai entrar nessa aqui. Parece que não tem nada, né? Mas é muito escuro. Assim. E todo galera. Cara, a vai, vai ficando mais somente assim. Bom, a gente... cada... Hoje okay. a gente tá aqui. Olha o topo dele. Oh, gente, mas não tem nada, tá? A gente vai chegar até a porta. Você que vê, ó. Puxa, velho. Eu ouvi um negócio na câmera, mas Pô, minha não é Vamos luz aqui, gente, tá? Peraí. Aí, Aí, Pronto. É. A gente entra aqui, quase chegando na porta. Parece que tem uma coisa pronta. Aqui, ó. É só um o é tapete, Carpete. Tapete, carpete. Ah, que é uma coisa assim. É uma coisa assim. de uma uma bola aqui de borracha pra ir Tá chovendo, não tô brincando. Na é verdade, não... já acabou? Não, a tá, tá chovendo ainda. Tá chovendo, tá é. acabando de complicar de novo. Tá chovendo e tá indo mais forte ainda. Mas a gente conseguiu tá completar o um desafio. Deixa o like, se inscreve. E até o próximo vídeo. Valeu!